Olá, bom dia, tudo bem? É, nós sabemos que hoje, mais do que nunca, o brasileiro já tem essa característica de empreendedor, as pessoas estão tentando é, organizar as suas vidas. Você está pensando em montar um negócio? Veja, alguns passos são necessários. Então, para a gente entender essa questão de montar uma empresa, que tipo de empresa, o porte da empresa, o enquadramento tributário que essa empresa poderá ter. Nós trouxemos aqui o doutor Dinardi Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. E esperamos que os nossos eh, ouvintes aí aproveitem bem o tempo. Oh, se Deus quiser. Então, o que, que nós precisamos saber? Doutor, para a gente entender de uma forma didática para quem está nos eh, assistindo interessado no assunto, é, como que a gente define tipo de empresa, o porte dessa empresa, uma coisa mais ou menos didática. E daí como que nós caímos num, num enquadramento tributário, aquilo que se vai pagar sobre o que se vai fazer. Olha, assim tentando ser bem objetivo, certo. né? Uhum. É, nós estávamos conversando que é, o, o empresário, o empreendedor, Sim. ele ele ele entende muito do que ele vai fazer, seja okay. um serviço, seja um certo. produto, certo. né? Certo. Mas é importante que ele tenha um mínimo de informações em relação à parte burocrática, né? Ah. Então, por exemplo, nós temos que lembrar uns tipos de empresa possíveis uhum. no nos tipos de porte de empresa e no regime de tributação. Certo. Né? Bem rápido, né? Uhum. Tipo de empresa: empresário individual, empresário de responsabilidade individual, que é a famosa Eireli, a empresa de, já uma sociedade, sim, né? Sim. Sociedade de responsabilidade limitada e, por fim, as grandes corporações, uma SA, sociedade certo. anônima perfeito depois se nós partimos para os portes de empresa temos lá né a, a microempresa temos a Ipp né empresa de pequeno porte primeiro a empresa a área individual certo. depois a microempresa e o Ipp empresa, empresa de pequeno porte uhum. e por último os regimes de tributação certo. hoje no país nós temos aí o simples nacional o lucro presumido e o lucro real né? Então, quando o empresário vai lá e vai abrir uma empresa, é bom que ele saiba um pouquinho de, de, de, desses conceitos, Perfeito. através do seu advogado, através do seu contador, para que ele tome a melhor decisão dentro des, dessas opções. Entendo. Isso dá para ser feito antes da abertura da empresa. Sim. Essa organização começa sim. por aí, né? Sim, sim. Uhum. É, porque o, o, o empresário ele já sim. tem, vislumbra mais ou menos uhum. Uhum. qual vai ser o tamanho, quantos empregados ele ele vai ter. Certo. Será que ele vai trabalhar sozinho no caso uhum. do empresário individual ou uhum. de uma EIRELI, né? Uhum. Será que ele vai trabalhar junto com a família? Qual o tamanho dessa empresa em termos de colaboradores? Entendo. Qual o tamanho dessa empresa em relação, em, em relação ao faturamento? Perfeito. Né? Então, número de colaboradores e faturamento uhum. já mostra né, qual o tipo de empresa, porte e depois lá na frente o regime tributário que ele vai adotar. Uhum. Certo, então ele coloca o perfil que ele está... Porque assim, ele está abrindo o um negócio, mas ele já é da área, ele quer, é, na verdade, formalizar esse negócio. Sim. Ou ele está no meio do caminho, ele pode no meio do caminho também mudar Sim. os formatos que Sim. ele está. Por alguma razão específica, mudar esse formato da empresa. Então ele apresenta isso e tenta é, é, seguir dentro daquilo, com um acompanhamento, é isso, mesmo, né, doutor? Exatamente. É, é muito importante porque, ah. eu vou, é, às vezes, o que, que acontece? Às vezes o empresário uhum. ele, ele tá, monta um negócio excelente, está indo bem, está tendo um faturamento, né, mas ele olha para o vizinho dele e o vizinho dele está oferecendo o mesmo produto ou o mesmo serviço por um preço menor, ah. né? Ele tem lá uma análise de custos, mas ele o que está acontecendo? Que o vizinho consegue oferecer o mesmo serviço, o mesmo produto, por um Sim. preço menor. Sim. Às vezes, é pela má escolha tributária. Ah. Porque ele escolheu mal o seu regime tributário Sim. ou Sim. enquadrou mal a sua empresa, né, o seu negócio, uhum. e ele está pagando mais imposto. Né? Veja, nós estamos falando aqui... Dentro da legalidade, nós não estamos falando de sonegar, nós estamos Sim. falando de escolher de uma maneira legal. Entendi, né? entendi. Então, às vezes eu estou pagando imposto, eu tô... às vezes, o que, que acontece? Dependendo do tipo de negócio, costumou-se é, é, dizer que tudo vai para o simples nacional. Né? Mas Porque, às na verdade, vezes é famoso, todo é, mundo, simples nacional, a palavra é fala, né? É mais simples. É. Só que dependendo do faturamento, simples. do tipo de empresa, o simples nacional pode não ser o regime mais adequado. Entendo. E onde é que entra isso? Então, isso é, necessita-se de um bo uma boa assessoria contábil, uhum. uma boa assessoria jurídica, né? E não só na hora da abertura da empresa, uhum. mas conforme a empresa vai crescendo, né? Em termos de faturamento, pode ser que sejam necessários ajustes. Entendo. Todo final de ano, mês de dezembro, uhum. já é hora de fazer o que a gente chama de, das simulações contábeis financeiras, uhum. né? Então eu pego o faturamento, faço uma simulação. Esse faturamento, se ele estiver no simples, eu vou pagar quanto? Se ele estiver no lucro presumido, eu vou pagar quanto? lucro real, eu vou pagar quanto? Sim. Então eu vou fazer uma simulação, planejar isso e escolher de maneira consciente qual é o melhor caminho para mim. Sim. Né? E diz uma coisa, como o simples nacional é tão utilizado, quando que alguém sairia do simples para ir para um outro regime, qual seria esse regime? Que necessidade criaria isso. Olha, hoje o simples, uhum. é, é, é, pode, a empresa pode estar, que é empresa de pequeno porte, né? Tá. Pode faturar de 360 a 4 milhões e 800 mil reais, né? Uhum. Isso dentro do simples. É, tá para ter uma, uma ajuste aí, né? Uhum. Ah, mas a empresa quando ela, ela passa desse desse valor, Sim. né, de 800, é obrigatoriamente ela tem que migrar. faturamento decide essa mudança, decide essa migração. Mudança, isso. Entendi. E veja, nós estamos falando de faturamento anual, não é faturamento mensal. Certo, né? certo. Então, passou daquele, daquele faturamento, e, e, e pode ser que esse, essa, essa, esse estouro, vamos dizer assim, dele lá no meio do ano. Então, hum. ela vai até o final do ano, porque a, a mudança é... De dezembro Sim, para janeiro. Entendo. No né? novo tipo, ano contábil que ano, se faz né? isso. Eu vou fazer isso. Uhum. Então, a primeira coisa é a questão do limite de faturamento. Né? Certo. E existem algumas atividades que obrigatoriamente têm que optar pelo lucro real. Certo. Quais né? atividades, é, atividades mais específicas, governo, receita... Ah, é, já é vem um, determinado. Já vem isso, determinado entendo, ali. Entendo, né? entendo. Então, a Receita. São atividades que a Receita quer uma, uma contabilidade mais é, exata Entendo. em termos de faturamento. Né? Uhum, uhum. Então, é... Bom, na verdade, nessa altura da nossa, da nossa conversa, o que, que você, como especialista, recomenda? Assim, uma recomendação para que o negócio siga numa linha e tenha sucesso, enfim. É, a primeira coisa é Aham. que o, o empreendedor ele ele obtenha informações mínimas sobre essas questões, Perfeito. né? Perfeito. Como já dissemos, o tipo de sociedade, porte, regime de tributação. Nós não precisamos ser especialistas nisso, certo. mas Nós precisamos ter uma necessidade básica. Afinal de contas, é aquele aquele princípio, né? Para que eu possa mandar bem, eu preciso saber o que eu estou falando. Uhum. Né? Uhum. E, então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é ter bons assessores. Uhum. Né? Quando eu falo bons assessores, não estou falando de pagar, coisa cara, não. São pessoas que querem vestir a camisa do seu empreendimento, do seu negócio, e estar do seu lado para te ajudar. Perfeito, né? perfeito. E essa assessoria, não só no começo, mas durante todo o seu negócio. Né? Você vai estar cuidando do seu negócio, você vai estar prestando o seu serviço, desenvolvendo o seu produto. Deixa que um assessor, aquele que sabe realmente, uhum. esteja do seu lado e te orientando para que você possa crescer de maneira realmente sustentável. Perfeitamente. Eu acho que oh, não é à toa que o mundo hoje, esse mercado todo está cheio de especialistas. Então a gente não pode sair por aí, além de entender como fabricar, por exemplo, uma geladeira bem, que se inventou, é, ainda entender disso, daquilo e decidir tudo, não. Para isso, existem as assessorias, existe, existe, né? Solução, exatamente. Muito bem, muito obrigada, é. doutor. Pelas es... Quer dizer mais alguma coisa? Não, é, quero, uh -huh. quero realmente Beleza. agradecer né? uh -huh. é, aqueles que, que gostaram da nossa, do nosso conteúdo, né? que deu um, um, um, um clique lá para nós. Isso, nossa, um né? likezinho. E aí. esperamos tê-los aí nas, nas próximas vezes, sempre com temas ligados aí para a ajuda do empresário. Perfeitamente. Olha, obrigada por ter nos assistido. Né? Nos acompanhe e não se esqueça Inscreva-se no nosso canal Vídeo Revista Bem-Estar tá? São sempre assuntos que fazem parte das nossas vidas Muito obrigada